Boa tarde, galerinha! Vamos pra casa! Um pouquinho cedo, ó. 5 e 10, que maravilha! It's wonderful! Me gusta! E Desculpe, desculpe, desculpe, nega, desculpe. Tá merda agora aqui, só tem embreagem. Deu uma chegada nela aqui. Mandar ah, um salve aí pro nosso amigo Iago. Vai na autoescola. Vai tirar sua habilitação de motoca. Muito bem, muito bem. Iago Bison. <risos> Me contaram esse apelido aí. <risos> é que tem um bueiro aqui. Peraí, peraí, peraí. Cadê você? Ah, você aqui. Ora, pois. A escola foi, foi engraçado. Eu fazia a minha autoescola na hora do almoço. Na época eu tava na na Marley Industrial, trabalhando ali no Itaigara a Marley era uma fábrica de tipo login, daten, é.. acho que é incorporadora de hardware, não, tem outro nome são fábricas regionais, no caso aqui da Bahia mesmo que vendem computadores o que, é que ela faz? Ela compra o, os componentes Processador, memória, é, HD e montam o computador. Geralmente essas fábricas ficavam em Ilhéus, porque lá, lá tem um porto de Ilhéus que facilitava na hora da importação e também é, tinha uma lei de incentivo local para componentes eletrônicos, para as fábricas de componentes eletrônicos que quisessem se estabelecer. Naquela região. Então, assim, era propício de fábricas por lá. Lá tinha Login, tinha andado, tinha positivo e tinha amargo. O que acontece? Aí, ah, dava horário do almoço, eu ia fazer minhas aulas. Primeiro dia, Porra mesmo, aquela porra daquele esconde Rapaz, eu assim velho não rola não velho Eu não consigo passar esse esconde não Esse negócio é complicado Aí Primeira vez, pá Negócio meio meio feio mundo dia foi melhorzinho terceiro dia apareceu a cobra <risos> gingando um lado pro outro todo empolgado ah, rapaz, olha como são as coisas ser humano um desses outro dia não aguentava nem fazer uma curva hoje ficar procurando esse cara ficar e voltar ah, tá e um. sucesso pronto terminou aquelas aulas aí tem que fazer as aulas obrigatórias pela noite aí como eu vou sair às seis do trabalho dava as aulas pra 6 e meia e andando, era do lado fazia as aulas e pegava meu busu pra ir pra casa nisso né? eu já tinha a XR200 só que sem habilitação eu não podia ficar rodando de vez em quando eu arriscava eu ia com ela, mas só dia de sábado que eu saía meio dia com sorte nunca fui parado em uma blitz com aquela moto, né porque se eu fosse eu tava fugido. Documento atrasado. A moto era preta, mas no documento dizia que era branca. E... Hum, tirei de chiclete. homem no senhor de chicote há é muito tempo já será que está no meu capacete de chicote será será Ih, rapaz engarrafado ah não não não não não é só essa via de acesso e quando trava lá por baixo, quer dizer lá atrás, trava aqui também. Que consequentemente trava também a Luiz Eduardo. Que se travar demais, vai acabar travando a paralela. Você lembra a química, né? Reações encadeadas. Agapapá pá. E qual foi? Garrafada aqui? Bom, temos duas encomendas a caminho A partir de hoje Na verdade a partir de amanhã é, Uma é o escapamento O Jesscap Porque Depois que você compra são sete dias Para a fabricação Depois que envia E hoje eu fiz o pedido Do Levin, você vai me apertar aí? Ah tá, muito obrigado. Fiz o pedido do capacete. Pois é. Meu capacete aqui é um LS2 F... F350, se eu não me engano. E... Para o capacete, ele já tá bem idosinho, né? Tem quatro anos. Os dois. Lembro que Opa. eu estava com a, a XTZ A125, quando comprei no site da Moto World Até lembro, promoção, os dois capacetes LS2... Por trezentos reais, mais frete. É, porra, beleza. Aí, fiz o pedido. São capacetes bons. É a da é marca boa. Mas agora eu estou comprando um, um da marca Nex, é o Nex XT1. Ele é tricomposto com viseira, aquela viseirazinha de sol e a outra a própria viseira. Eu preciso passar, né? E aqui andava devagarzinho fica um atrás do outro Mole, mole falo, Porra, agora tá de moto grande e tá é comprando capacete caro, rapaz! Eu queria comprar dois, capacete com esse dinheiro Só que é o seguinte É, ruído LS2 é lindo até 120 por hora. Opa, amarelo, meu Deus do céu! Passou, deu tudo certo. É, a partir de 130 LS2 Parece ter um, um furacão dentro do capacete. Faz muito ruído. Ele não tem um, um, um isolamento pra isso. Aí você descobre, né, porque tem capacete caro e porque tem capacete barato. E esse também, ele é tricomposto. Olha, ah, de antemão, assim, é adianto você, foi um pressão, velho. Foi um pressão, pressão, pressão. Porque tricomposto, geralmente, você não acha por menos de 1.200. Esse estava por... Por 900 e 90, e você pagando à vista ficaria 891. tá caro, tá caro, mas velho é o preço véio. eu cancelei meus cartões meus cartões que só tinha um de crédito e tô nessa véio. vou comprar, é boleto ou tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, acabou juntei a graninha e aí eu vou jogar Pô, o maluco dormindo ali, ó. É só no bom da porra. E agora só compra se eu te puder comprar a vista. é tá mais barato, só economiza. Cartão de crédito não deixa ninguém juntar dinheiro não, velho. Esse negócio de dividir em 10 vezes tá fudida, Tá maluco. Você não junta dinheiro não. da apagada. E fechou agora. nada não, né? Então é isso aí, é um... tricomposto, viseira bonitinho, tive recomendações deles, o um capacete é bom. Conheci a marca, não, mas eu dei uma pesquisada e realmente ela, ela é boa. É aqui nós na Alep que você não para muito novo. Olha, jogar minha frente. Ó. Ah, obrigado. Bom, galerinha, estamos chegando no nosso destino. Eu aqui, viu? É, eu tenho que botar um escapamento esportivo aqui, não tem jeito, não tem jeito. Ninguém me vê, ninguém me ouve. Ah, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Uh. Viagem, eu esperando o sandera fechar. Subindo. Então é isso aí galerinha, até o próximo vídeo e a gente por aqui, valeu, abraço, tchau, tchau.